Olá pessoal, nós somos estudantes do Instituto Federal do Campo São Carlos e estamos aqui para divulgar o curso Bacias Hidrográficas e a Coeducação entre Gerações. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e juntamente com o Kaique e com a Viviane eu faço parte do projeto de extensão Microbacias Hidrográficas do município de São Carlos, a Coeducação entre Gerações para a Sustentabilidade. O curso com cargo horário de 40 horas, semanais, será realizado em 10 semanas. As nossas atividades elas incluem debates, rodas de conversa, leituras dialogadas e elaboração de um diagnóstico ambiental, além de muitas outras atividades. As aulas serão síncronas com encontros de segunda às quartas, das 7 às 8 e meia da noite e teremos também aulas assíncronas e serão apresentados por várias professoras e professores especialistas. Você já ouviu falar em educação entre gerações? E espaços educadores? O que será que quer dizer sustentabilidade para a vida? Você conhece como se deu a ocupação urbana em São Carlos? Conhece sua história? Você tem ideia de como era nossa região na pré-história e quais animais que viviam por aqui? Como era a nossa vegetação? Será que existiam indígenas? Sabe o que é uma bacia hidrográfica? Além de responder todas as perguntas, vocês receberão um certificado de participação emitido pelo Instituto Federal. Vocês poderão participar do curso professores, estudantes de graduação e o público em geral. Se inscreva no curso, estamos contando com a sua presença. Aproveite essa jornada de conhecimento.